Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje eu tô aqui, gente, para mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei Você já tá até aí, nele aí, que é meu celular, gente Gente, eu tava precisando de um celular novo Na verdade eu não tava precisando, né? Eu não tava gostando do outro Porque vocês viu, gente, que eu troquei de celular recentemente aí Mas vocês viu, né? Telefone da LG Só da LG ter falado que não ia fabricar mais celular Isso já me desanimou bastante Você sabe, né, gente? Quando a empresa para de fazer celular é um sinal que não vai vir mais atualização, né, Porque as pessoas compraram. Eu troquei por um Motorola, eu troquei por um Moto G20. É, várias pessoas disseram que ele é bom e eu pesquisei é, que eu sou assim, antes de comprar uma coisa, eu vejo bastante para ver se ele tá bom e também se ele tá de acordo com o meu bolso, que não adianta nada o telefone ser bom e é isso, e eu não der conta de comprar. Eu comprei, isso não quer dizer que eu vou pagar, né? Tô brincando, gente, eu pago... Gente, vocês inventam tanta calúnia de mim. Vocês sabem que eu pago. Lá tá esperando. Então, gente, eu, eu comprei. Eu comprei. Agora só falta pagar. Dividi de mil vezes. Tô brincando. Dividi de dez vezes. Comprei no Mercado Livre. E quase todo, sei lá, meu. Agora eu tô comprando no Mercado Livre. O outro, gente, era assim. Eu tô editando agora vídeo pelo celular. E o outro, quando eu ia editar, ficava dando umas engasgadas. E esse daí não. Esse daí eu já testei um vídeo nele. Não tive esse problema. E o que mais, gente, me deixou assim... que eu gostei mais desse, celular lá, foi a câmera. Gente, o lugar não tá muito iluminado, mas olha gente, a belezura que faz na cara da gente, olha que maravilha, 13 megapixels, só na da frente, na de trás é 48, 48 é uma câmera de estúdio, hein, só, gente, pena que não grava 4K, mas já dá uma melhora, o outro, vocês lembram que era uma qualidade, assim, era um celular que tinha câmera boa, mas era uma câmerazinha forçada, parecia que gravava em 720, não que 720 seja ruim, mas quase ninguém tá usando mais. Graças a Deus eu comprei o celular que eu queria, quase todo celular meu é do ano, esse daqui é de 2021, Nós tá em 2022, mas não tem tanta diferença, porque a pior coisa é a gente ficar com uma coisa que a gente não tá gostando, então eu não tava gostando do outro. Eu tava achando que a câmera dele tava ruim, e... eu não sei. A câmera dele falava que era boa para gravar isso e aquilo, mas para mim era uma qualidade muito forçada. Mas essa daqui eu já vejo uma boa melhora. Gostaram, gente, da ring light lá atrás? Vocês falaram que gostaram de vela aqui atrás, que não dá problema, então ela tá aqui atrás dando uma luz, assim, verde, sabe? Hoje eu tô me sentindo verde, mas eu já tô fugindo do assunto do vídeo. Então, antes de eu estar mostrando esse lá, vocês precisam estar inscritos no canal. Se inscreva no canal, eu não quero ver ninguém aqui sem estar inscrito. Depois que você tiver inscrito, deixa um joinha pra mim, que eu tô precisando de um joinha. E depois de ter dado o joinha pra mim, que o joinha é muito bom pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Você vai compartilhar, compartilha com um amigo seu. Porque tem vídeo que a gente manda pra um amigo. Eu sei que no YouTube é ruim de mandar, não é igual no Instagram, você manda assim num piscar de olhos. Mas manda gente, por favor, ajude o canal a crescer e vamos mostrar isso lá agora. Que? Gente, já era pra eu ter mostrado esse celular pra vocês já há muito tempo, mas eu queria, gente, fazer o um microfone com o meu celular que eu tava usando ele. Vocês viram que alguns, alguns vídeos aqui tava em HD e normalmente os vídeos aqui do canal é, é em Full HD. Então eu tava usando meu telefone simples, só que aí Davi quebrou dele e eu tive que vender pra ele. Aí eu fiquei um monte de tempo sem postar vídeo aqui. Só que voltamos, né? Voltamos de cara nova. E eu tava querendo fazer, assim, um vídeo bem bonito, mostrando esse dia de hoje que é o um box, Eu queria fazer um vídeo bem bonito, queria que tivesse microfone e tudo. Mas, infelizmente, né? A gente faz um plano e Deus faz outro. Aí, estamos aqui. Vamos fazer o vídeo aí da maneira que tá. O celular de hoje não tá aceitando microfone de lapela. Mas é isso, né? A vida que segue. Vamos parar de enrolação e mostrar agora. Começando, gente, é, ele é um Moto G 20. Eu já tive um Motorola, gostei bastante, tive uma boa experiência, mas era um Moto G 3. Ele, gente, é, já estava um pouco antigo. Então, mas ele tinha uma câmera muito boa, viu? Vou confessar para vocês. Mas ele já estava velho, já estava no assim, um período de decomposição. Já estava no tempo já de queimar. Ele queimou, mas eu gostei. Então, eu tô aqui novamente voltando para a Motorola. Motorola é outra coisa, viu? Não é um iPhone, é lógico, né? Mas é bom. Falar a verdade, gente, eu nunca gostei de Samsung. Mas se me desse, eu aceitaria sim. Olha, gente, ó, vocês podem ver que o que mais destaca nele aqui é a câmera. Olha que lindo! Nossa, chega a dar uma coisa assim na gente, né? Uma coisa, gente, que na Motorola é boa, e esse lá é bom, que eu admirei bastante nele, é a bateria. A bateria dele tem 5 mA. É, talvez você pense, ah, 5 mil miliamperes não é nada. Mas gente, se eu falar com vocês que ele durou uma semana, uma semana não, seis dias. Gente, ele durou muito, eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô acostumado com isso. Por gente, ele também durou é porque o quarto não tava mexendo nele, porque eu tava ocupado, tava trabalhando, mas mesmo assim, sei lá, durar aí uma semana, mesmo a gente mexendo, porque quando chegava a noite eu usava ele, mas eu usava ele assim uma hora mais ou menos, mas mesmo assim dura bastante, seis dias. Mas aqui fala que ele dura dois dias. E isso é verdade. E pra quem entende melhor, quem é nerd assim, como eu que às vezes é comprar um celular, olha todas as informações dele, vai estar tá tudo aí na descrição. A tela dele, gente, ó, tem 90 Hz. E ele é muito grande. Eu não gosto de celular grande. Mas ele, assim, tá um celular médio. Nem muito grande, nem muito pequeno. A bateria dele é interna. É lógico, quase celular não tá vindo com bateria mais removível. E... Aqui, gente, a bandejinha dele, ele também, o chip, é tudo... Vem a agulhinha pra gente ali. Vem o carregador. O carregador é de 10 watts. Muita gente fala que é pouco. Devia ser 15? Devia. Mas eu não... Pra mim tem diferença também muita, não. Aí a agulhinha dele, ó. Vem presa num papelzinho. Deixa eu ver se tá focando. <risos> Isso daqui é pra mostrar que eu paguei, que não foi roubado, viu? Porque tem muita gente que conversa bastante. Então tá aqui o comprovante que eu tô pagando. E eu sei que vocês... Pobre a primeira coisa que olha é assim. A câmera é boa? Porque quer saber se a pessoa é pobre se ela chegar numa loja, falar cadê o celular? Pergunta, cadê o celular? Tá vendo que o celular tá lá e ainda fica perguntando. Nós temos aqui celular LG, nós temos aqui Samsung, Motorola, nós temos aqui Asus. E a pessoa, a primeira coisa que a pessoa olha no telefone e fala, a câmera é boa, ainda mais eu que gravo pro YouTube. Se a câmera e a bateria for boa, o pobre já realizou um sonho. Ah, gente, só pra falar, ele vem fone de ouvido e vem também uma capinha nele. Vamos ver a câmera. A câmera da frente vocês já viram, que é muito boa, né? Vocês repararam a qualidade. Se você não viu, vai ver os outros vídeos antigos aí meu e compara a câmera aí. Volta aí uns três vídeos atrás. O que vai ser minha amostra, gente, pra vocês testar se a câmera é boa, é... vai ser esse papel aqui. Olha pra vocês verem, gente, ela vai ler perfeitinho. E... Olha aqui, vocês vai ver, ó, o cartão de Davi, não sei nem se pode estar tá mostrando, mas pode. E aqui, gente, ó, gente mandando mensagem na hora do vídeo, e a gente que não tem o que fazer. Uai, não tá focando só porque eu falei? Aí, ó, focou direitinho, não tá focando, mas ela é boa. E ela, gente, tem uma, é, uma função na câmera dela, que tem como a gente chegar mais para dentro, ó. Aí, ó, tipo assim, um zoom para trás, sabe? Aqui, ó, esse daqui é a câmera normal dele, e tem um zoom para trás, que é a câmera wide parece, e aqui ó, o zoom dela é excelente Mas pelo que eu vejo, o processador ele é muito bom e roda qualquer jogo sem assim você pensar. Ele tem 128 de memória e 4 de memória RAM. Então é boa. Pra mim é boa, mas eu não jogo. Eu, vocês aí que decidam. Mas eu, ele não tem assim, nenhum travamento, e nenhum bug, nem assim, uma engasgada, nem nada. Então eu tenho certeza que Free Fire ele roda muito bem. Que esse celular que pra gente ver se ela é bom é se rodar Free Fire. Porque Free Fire é um jogo muito pesado. E agora, gente, vocês vão ter essa câmera, esse novo celular aí. Que esse celular também não é só meu, é seu. Porque vocês que vai, Eu vou gravar vídeo é com ele. E vocês vão me ver é por ele. E eu tô muito feliz por essa conquista. Se eu não gravasse vídeo, eu não ia comprar esse celular. Porque eu com... tô comprando esse celular aqui. É por causa, gente, que eu gravo vídeo. Porque se eu não gravasse vídeo, nem ele eu comprava, eu ficava com o meu bem antigo mesmo. Porque não tem precisão, né? Então se eu tô gravando vídeo, eu quero tudo de qualidade, tudo bonito aqui pra nós. E deixa eu mostrar esse, lá, como ele é bonito. Olha, gente, essa câmera, esse lugar onde fica as câmeras, ele tem quatro câmeras e um sensor de desfoque. Olha, gente, como que é bonito. Chega a brilhar. E na parte da frente, gente, ele também é muito bonito. Eu coloquei película porque se quebrar, depois eu não tenho dinheiro pra tá pagando outra tela né então mas vamos comprar a película que protege né e ele é muito bonito e eu espero que vocês gostem dele não tinha outra cor o vendedor já me disse ó oh, só temos essa cor verde, Você está pensando que é azul? não, ele é verde gente o vendedor só tinha nessa cor e gente vai ficando por aqui esse vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gente gostar desse vídeo eu vou estar tá fazendo um vídeo como eu edito meus vídeos como eu faço minhas capas mas isso vai ser em outro vídeo tudo usando esse celular. Se vocês quiserem, arrasem no like, deixa um comentário para mim. E é só o vídeo, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É, ajude o canal a crescer se inscrevendo, convidando um amigo. E, e é isso. E até a próxima. Que Deus abençoe você a família de vocês. E tchau.